Deus é poderoso para fazer God is, God is muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Aleluias. Aleluia. Senhor, eu quero abençoar agora a vida das crianças, meu Pai. Lord, que eles tenham um tempo especial de aprendizado contigo, Senhor. Ó oh oh Deus, que a mente deles seja cativa à tua obediência, à tua glória. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 4. Open up your Bibles to Philippians, chapter 4. As crianças estão liberadas. The children are free to go. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. A letra de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Amém. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. I found Lord have mercy. Lord have mercy. Amém. Amém, irmãos. Filipenses 4, todo mundo encontrou? Versículo 6. Philippians uh, chapter four, verse six. Eu quero perguntar para você. I ask you all, preste atenção pay aqui. Here. Você tem alguma necessidade? Do you have any need? Sim ou não? Yes or no? Não só uma. Not just one. Quem tem uma pelo menos levanta a mão. Who has at least one need, raise your hand. Amém. A Regina e a Dage não têm nenhuma necessidade. Regina né? have no needs at all. Levanta a mão right? também, né? Ok, irmãos? Todos nós temos muitas necessidades. All of us have many needs. E sempre que uma necessidade é suprida, outras necessidades às vezes aparecem, não é verdade? Mas nessa noite eu quero falar sobre Deus como a nossa fonte, amém? Diga assim, não, our source. our source. Diga, Deus é a minha fonte. God is Se você crê nisso, fala. Sem you believe medo. This, Say it. Deus é a minha fonte. Amém? Filipenses 4, versículo 6. Diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. E os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Jesus. Agora vamos para o versículo 10. Agora vamos para o versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tínheis lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Mas eu regozijo no Senhor greatly, que agora, no final. Now at last your care of me hath flourished again, wherein you are also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome tanto a ter abundância como a padecer necessidade i know both how to be abased and i know how to abound everywhere in all things i am posso todas as coisas em cristo que me fortalece me. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações pai eu te peço que o teu espírito possa trabalhar a Tua Palavra no nosso coração. Ó oh Deus, que não estejamos aqui preocupados com nada, Senhor. Mas que o Teu Espírito traga a Tua paz sobre as nossas vidas. Lives, em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa, queridos, que o apóstolo Paulo, eu quero que você saiba sobre o apóstolo Paulo. É que ele era um homem muito culto, ele conhecia... Ele sabia muitas coisas Ele havia estudado, ele falava vários idiomas e Ele também era um estudante da palavra de Deus E ele, ele, perseguiu, os cristãos, e ele perseguiu os cristãos Até o dia em que ele teve um encontro pessoal com Jesus E na, que, daquele dia em diante ele passou a servir a Jesus E daquele dia em diante ele então, eu posso dizer que a vida de Paulo era tinha duas duas partes. So I could say that Paul's life was divided in two parts. Antes de Cristo e depois de Cristo. Before Christ, and after Christ É interessante que até antes de Cristo, muito provavelmente, before Christ, most likely, ele tinha uma vida financeira muito boa. He had a very good financial life. Mas depois que ele aceitou a Cristo, Christ, ele dedicou a sua vida completa para servir a Jesus Cristo. He dedicated his life entirely to Jesus e ele não tinha mais uma morada fixa. Ele viajava, ele plantava igrejas. Ele e ele, em suas viagens missionárias, ele suas viagens missionárias, ele plantou esta igreja. And through his missionary journeys, he planted this church, a igreja em Filipos. The church in Philippi. Por isso então, depois quando ele já não estava mais lá, ele escreve essa carta para os filipenses. E um dos propósitos principais dos para, porque ele escreveu essa carta, one of the main why he wrote this letter, está nesse capítulo, is in this porque nesse capítulo ele agradece uma oferta financeira que aquela igreja entregou para ele. Ele já não estava mais lá, he was no longer there. mas a igreja, pelas mãos de um irmão chamado Epafrodito, mas a igreja, através irmão chamado We're going to get there. Aphrodite. Aphrodite. Thank you, brother. The verse 18. Verse 18. On the e Epaphroditus. Esse, ele, então, pelas mãos desse irmão, so, foi entregue hands, uma oferta para Paulo. Of brother, Paul. interessante que aqui ele escreve a carta, ele fala muitas coisas. He things, mas ele está agradecendo a oferta. The e uma das coisas mais importantes nessa oferta... Of important offering, é que entre todos os que Paulo evangelizou... Paul e que Paulo plantou igrejas entre eles Eles eram os mais pobres mas eles abriram seu coração E abençoaram Paulo Paul. E é muito interessante Paulo agora escrevendo de volta para eles Paul Paulo fala de muitas coisas says, Mas eu, eu quero things. falar somente sobre algumas coisas a few E a primeira coisa é um dos conselhos que Paulo fala para eles Principalmente porque eles eram muito pobres. because they were very poor. Quando nós somos, temos muitas necessidades, nós temos Geralmente, o hábito de ficarmos mais ansiosos. Then, usually, is more anxious, more Mas isso não quer dizer que somente quem tem necessidades financeiras ficam ansiosos. Todos os tipos de necessidades nos levam a ter a ansiedade como um comportamento natural. Se você... Simplesmente não tem paz, você fica ansioso. Se você, de repente, não tem trabalho, mesmo que você tenha algum dinheiro no banco, você fica ansioso. Se você tem o desejo de fazer uma viagem e não está conseguindo fazer essa viagem por uma razão. Se você tem desejo de fazer uma viagem e não pode fazer essa viagem por uma razão você pode estar ansioso. You might be se você quer que a sua filha se case if you want your to get married, e ela já passou dos 25 anos, and she's already over 25 years old, de repente você pode ficar ansioso. You might be se o seu filho já tem 28 anos e ainda mora na sua casa, if, você pode ficar ansioso. Mas também that. se o seu filho é muito jovem e resolve se casar, você também fica ansioso. Mas também se o seu filho é muito jovem e decide eu só estou trazendo esses exemplos para você entender to que qualquer coisa pode nos gerar ansiedade no coração. Might in our é ou não é verdade? Isn't that true? Mas qual foi o conselho de Paulo? What was Paul's Paulo disse, não estejais ansiosos por coisa alguma Paul said do not worry or be careful for anything Agora eu pergunto para você Now I ask you, É fácil não ficar ansioso Is it easy to not be anxious? Quantas vezes nós ficamos ansiosos How often are we anxious? Irmãos é muito importante nós entendermos o que ele está dizendo Brothers, it's very important we understand what he's saying. Eu não estou falando simplesmente de entender mas de fazer disso um hábito de vida. This, a, a habitual thing in our lives. Paulo habitual não é o único que fala para não ficarmos ansiosos. Paul's E Mateus, Jesus também fala, não fiquem ansiosos. In Matthew, Jesus says, worry. em Mateus 6 ele diz pelas coisas deste mundo. 6, diz, o apóstolo Pedro também diz não fiquem ansiosos. The apostle Peter also says, Don't worry. Por que eles falam para nós não ficarmos ansiosos, porque nós temos uma tendência natural de, de estarmos em ansiedade. Agora, o que eu posso fazer, então, pastor? A primeira coisa que nós devemos Fazer. Eu não digo a primeira coisa, mas a coisa que nós devemos fazer todos os dias. So day, é que Paulo, ao mesmo tempo que ele fala para não estarmos ansiosos, Paul, anything, ele traz uma solução para nós. He Qual é a solução a que nós. ele traz para nós do versículo 6 de, de Filipenses 4, irmãos? Filipenses 4? Ele diz antes, antes, ou seja, ao invés, no lugar de ficar ansioso. Ele diz, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de deus ele diz, thanksgiving let your be made known ele está dizendo que ao invés de ficarmos ansiosos nós devemos falar com alguém. So saying instead of being anxious we should talk to someone. Quem é esse alguém? Deus. God. Nós devemos falar com Deus. We need to talk to God. Nós devemos chegar aos pés do Senhor e dizer para ele quais são as nossas necessidades. And tell him our needs are. Eu faz muitos anos quando eu aprendi isso. Mas eu ainda estou aperfeiçoando. Eu ainda it. não cheguei lá. Re mas eu posso garantir para você que Muitas conquistas já foram realizadas. Irmãos, muitas, em muitos momentos do, da minha vida, eu tive que me derramar aos pés do Senhor. Existem momentos na sua vida que não adianta você conversar com a sua esposa ou com o seu marido. Eu não estou dizendo que você não deva conversar. Você deve conversar. É importante them. conversar. It's important to talk. Mas é importante que Deus conheça as suas necessidades nos mínimos detalhes. Você entende o que eu estou dizendo? Tem muitas pessoas que não gostam de incomodar a Deus. Pensam que Deus está muito ocupado so para atendê-lo. Ou ele pensa que ele é muito pecador e Deus não vai atender. Outros pensam que Deus não vai atender a tempo time Deus está sempre pronto para ouvir as nossas palavras. But God is always ready to a sua Bíblia em Isaías 64, versículo 4. Open your Bibles Que que diz em Isaías 64:4? versículo 4? What does it say in Isaiah 64, Agora 4? Deus só ouve aos mais bonitos, assim como o pastor Lamart. No, the most handsome ones, like Nathan Niles? Oh my goodness. <laughs> Não. No. Deus ouve em pessoas como o Nathan também, não. irmãos. God also to <laughs> like as well. Deus ouve os adultos. God hears Deus ouve as pessoas que têm 80 anos de idade. God hears who are 80 years old. Deus ouve as pessoas que têm 10 anos de idade, 15 anos de idade. God hears who are 10 or 15 years old. Nós pensamos que as crianças não ficam ansiosas. We think that don't have any Mas claro. But of course, que ficam ansiosos. Of they they adolescentes ficam ansiosos. Adolescentes Onde será que eu vou fazer a minha universidade? O qual será o curso que eu vou fazer? Outros adolescentes estão preocupados. Será que eu vou conseguir me casar? Será que eu terei um bom esposo, uma boa esposa? <laughs> Quando eu era adolescente, uma das, mai das minhas maiores preocupações... When I was an adolescent, one of my biggest worries era será que eu serei capaz de sustentar a minha família? Was, will I be able to for my o, o meu pai sempre assustava a gente, né? My dad would put fear in o, principalmente us. quando ele chegava do supermercado. When he got back from the supermarket. Ele chegava com a cara de triste, de revoltado, né? Por isso que é importante chegar do supermercado alegre, né? Alegre, e dando glória a Deus graças a Deus que eu pude comprar o arroz, eu pude comprar o feijão. Thanks be to God, I was able to buy the rice, buy the beans, a carne, né? The meat. que right? você quer? Whatever it is that you desire. Então eu ficava pensando, nossa, o preço já está tão alto que meu pai fala. So I, was, I would think oh the price is so high because my dad would always say it was. Então na época que eu me casava está muito mais caro. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu me casei. And then I got married. Aí foi fácil, né? And then it was easy, right? Aí depois veio o primeiro filho. And I had the first son. Não estava tão difícil assim, né? And it wasn't that hard, you know. Zoom, mais um, né? And one more child. Aí mais um, né? It's just one more. Aí três, ô oh maravilha! Three, how aí quando a Dalit nasceu, irmãos, when Dalet was born, aí brothers, eu parei. Aí eu pari. Não vou dizer porquê. <laughs> Mas veja o que diz Isaías 64, 4. Well, 64, Eu quero que 4. você. Olhe você mesmo neste versículo. I want you to see yourself in this verse. Eu quero que você diga onde você está neste versículo. O versículo diz, porque desde a antiguidade. the Não se ouviu. Of the world, men have not heard, nem com os ouvidos se percebeu. Nor by the ear, nem com os olhos se viu. Um Deus Além de ti. Oh God, beside thee. Que opera a favor daquele que por ele espera. Quem é, você nesse versículo? Quem é você nesse versículo? Quem é você nesse versículo? Eu sou aquele que espero no Senhor. Eu sou aquele que espera no Senhor. Diga eu. eu sou aquele que espera no eu Senhor. Sou aquele que espera no Senhor. Você pode dizer isso you Do seu coração with your heart? Será que você está preparado Será que você espera no Senhor Aí Paulo diz Voltando para Filipenses 4, and to 4 Porque Paul quando said, nós falamos ao Senhor Nós temos que esperar no Senhor Lord, Se você já falou com ele Espere por ele him, Se você falou com ele E espera nele No versículo 7 him, de Filipenses 4. Then in verse 7 of Philippians O que que diz o versículo? What does the verse say? Diz a paz de Deus. It says the peace of God. A paz é de quem, irmãos? The peace is from who? É de Deus. It's Olha God. só, Deus é o que vai atender o seu pedido. God is the one going to reply to your request. Quem vai responder a sua oração? He's answer your prayer. E ele mesmo é quem trará paz ao seu coração. He himself will Olha bring que maravilha. Peace to your heart. Look how wonderful. Não é maravilhoso isso? Isn't that wonderful? Ele é o autor, ele é a fonte de todas as coisas. É a autor, a source de todas as coisas. A paz dele não é como a paz qualquer paz. His peace like Mas é uma paz que ninguém pode compreender. But it's a peace can understand. De repente você está ansioso. Mas aí você, Mas aí você falou com Deus. Ele enche o seu coração de paz. E, paz. e as pessoas olham para você e diz como é que você pode estar nessa situação e nessa paz ao mesmo and tempo. At say, peace at the same time? Porque os, a paz de Deus ela excede, ela vai além de todo o entendimento. Because the peace of God exceeds, goes beyond all understanding. Mas Paulo fala uma coisa muito interessante aqui, irmãos. Depois ele fala, ele dá alguns conselhos para os irmãos mais. Mas aí no versículo 11, But then in verse 11, ele fala, ele começa a falar de uma coisa que me chama muito a atenção. Really ele agradece aos irmãos por se lembrarem deles, deles. Him, e enviarem aquela oferta. Ele diz: "Não digo isto por causa da minha necessidade". Mas o que que ele diz? Por que, que ele está dizendo? What, why is he ele diz. Aí ele explica. And then he ele diz assim: porque eu já aprendi. He says, For I have learned, Preste atenção: attention. eu já aprendi. O que foi que Paulo aprendeu, irmãos? What is it that Paul learned? Ele já havia aprendido a estar feliz com qualquer coisa que ele tivesse. Ele havia aprendido a estar feliz com qualquer coisa que ele tivesse. Irmãos, para mim, este é o ponto mais chave Brothers, for me, this is the most key point do nosso relacionamento com Deus. Of our relationship with God. Será que nós podemos dizer que já aprendemos a estar contentes com qualquer situação? Será que nós já, vamos assim, já aprendemos? O que Paulo aprendeu, Have we what Paul had ele diz no versículo 12, 12 eu sei estar abatido, I know both how to be e o que mais? Eu também sei ter em abundância, and I know how to em toda maneira. Olha só, eu estou instruído, Everywhere. And in all things, I am ele está instruído a quê, irmãos? Tanto a ter fartura como a passar fome. Both to be full and to be hungry. Olha que coisa interessante. Será que nós... Eu, venho, eu tenho agora uma pergunta bem específica para nós. Now I have a very for Preste us. atenção, todos vocês. Olhem para mim, se you você puder. Here, if you can. Você já aprendeu a ter em abundância? Você aprendeu a ter em abundância? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Why am I asking that question? Sabe por quê? You know why? Porque nós intuitivamente supomos. Because intuitively we suppose. Que nós sabemos viver na abundância. E que nós também, nós pensamos que não sabemos viver nos tempos de necessidade. Então, quando você pensa na necessidade, vem um desespero no seu coração. So quando você pensa em ter necessidade, há esse desespero que vem ao seu coração. Mas eu sei que muitos irmãos aqui já viveram as duas fases. Na hora da necessidade, need, nós sobrevivemos. Nós estamos aqui. O Senhor nos conduziu. Lord Mas para mim o que é mais difícil não é aprender a viver na necessidade. Porque quando você não tem, você não tem. Se você não tem um carro, você não vai querer sair dirigindo o carro que você não tem. Se você you don't tem have. um carro e não tem gasolina, não tem. Se você não tem o dinheiro da passagem do ônibus, você vai andando. Se você não tem dinheiro para o ônibus, você vai andando. Não é fácil isso? Isn't that right? é não é fácil. Isn't that right? Isn't that easy? Quantos aqui já tiveram momentos assim? How many have had moments like that here? É ou não, é, irmãos? Right? O dia que você pode, você come carne, o dia que você não pode, você come ovo. E you eat it. Mas para mim, a pior coisa, But for me the worst thing é ter em abundância. Is having a, having an abundance e achar que não tem nada. And thinking you have nothing. Esse é um dos maiores pecados que nós cometemos na nossa vida. One of the sins we in our lives. é quando às vezes nós achamos think que está tudo ruim that is bad, porque eu só tenho 5 mil dólares na minha conta. I only have in my account está tudo muito mal. Everything is just so bad. Não é verdade? Right? Paulo está dizendo eu já aprendi a viver na necessidade e na fartura. Um outro aspecto que eu quero mencionar, que é muito importante, é que sempre nós esperamos de Deus a fartura. É ou não é verdade? eu vou eu vou explicar isso. Nós sempre achamos que Deus sempre tem que enviar fartura. God has to send Salmo 23:1 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1 The Lord is my shepherd; I shall not want. O versículo 2, quem lembra? Que eu não lembro agora. Ele me faz agradar, ah, me... oh, Coisa to maravilhosa. Down. Não é, irmãos? Me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me faz deitar águas tranquilas. pastos me mansamente deitar águas tranquilas pastos verdes. minha alma faz deitar diante de pastos verdes. Ele me faz Ainda que eu andasse aí tá, pelo vale da sombra da morte, I walk the of the of death, não temerei mal algum. I shall fear no evil. Por quê? Por quê? É interessante, o mesmo Deus que manda abundância é o Deus que está com você no vale da sombra da morte. So that's interesting, the same God who sends abundance is the same God with you in the valley of the shadow of death. E por quê? Porque Deus quer nos ensinar. God wants to teach Deus us. quer nos ensinar a caminhar em fartura e caminhar em necessidade. and Mas tem a última parte do versículo 4. Não coloca, não coloca, não coloca. Don't put que que acontece no final do versículo? 4? What happens? A tua vara e o teu cajado me consolam. Thy rod and thy staff console me. Quem é que gosta de vara e de cajado aqui? Who likes irmãos? a rod and a staff here? Ninguém? Nobody. Mas quando o Senhor está com a sua vara, sobre nós, But seu cajado sobre nós the Lord has his rod or staff upon us. é para o nosso cuidado, It's for our care. é para o nosso conforto, It's é para us. o nosso bem, irmãos. It's for our good é importante. No, Jó foi um homem que ele tinha muitas coisas. Job was a man who had a lot of Mas um dia todas as coisas se foram. But one day, all of those things were gone. Seus bens, os seus filhos e até a sua própria saúde. His e aí ele estava no chão todo cheio de feridas. And he Ele pegou um pedaço um, um pedaço de telha, não sei, um de caco, de barro, não sei o que era. And took a piece of some material, mud or something. Ele raspava suas feridas, feridas e ele, do seu corpo. And he would just scrape the wounds on his body. Tem certeza que aqui nessa sala não tem ninguém? que já sofreu o que Jó sofreu. Aí sabe o que, que a esposa dele falou? Mas você sabe o que a esposa dele disse? Por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Why don't you just curse this your God and die? O que ela estava dizendo, irmãos? What was she saying, brothers? Enquanto Deus está te abençoando, fica com Ele. Ele é abençoador. While, ele é bom. Ele God é maravilhoso. God is, while God is blessing you, then stay by His side. He is wonderful. He is, Mas is good. Mas o dia que Deus permite que você vá para o vale da sombra da morte? But the day God allows you to go through the valley of the shadow é, of death? esse Deus não serve, não. Oh, no, for nothing. Nós temos que tomar uma decisão. We have to make a e aí o que que foi, que que aconteceu? O que que Jó respondeu, irmãos? And then what did Job reply? Você se lembra? You Nós. Você está louca? Você fala como uma louca. You're talking like a crazy woman. Nós receberíamos o bem de Deus, não receberemos os males. Should we receive the blessings from God and not evil things as well? Eu, eu vou repetir uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui nesse lugar. Vale, deserto, tribulação. A valley, a desert tem dia para começar, mas tem dia para terminar também. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio nisso. I believe in this. Porque esse é o Deus que é a minha fonte. Is a God who is my Irmãos, nós precisamos entender isso de Deus. No momento God. da fartura, time of nós muitas vezes não percebemos que estamos em abundância. Muitas vezes, não percebemos que estávamos em abundância. Quando é que nós percebemos que estávamos em abundância? When do we realize that we were in abundance? Quando passou a abundância e vem necessidade. a necessidade. e aí o seguinte. And then this is what eu quero que você veja isso. I want you to see this no momento da fartura nós não percebemos que estamos em abundância. In a time of we don't that we're in e nem atribuímos a Deus o sucesso que nós estamos vivendo. Se eu tenho um... Um bom carro, um bom salário, uma boa casa. Nice car, nice house, Porque é job. que geralmente as pessoas dizem. Eu estudei. Studied, eu trabalhei. Worked, eu sou bom. Good, eu, eu, eu e eu. ai eu. É não é verdade? A maioria das pessoas fazem isso. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar. Nós temos que trabalhar. Trabalho é uma dádiva de Deus. A saúde é uma dádiva de Deus. Eu quero ver você trabalhar se você amanhã não tiver saúde para ir trabalhar. Work work. Mas nós precisamos entregar a Deus a glória que pertence a Ele. To to Mas na hora... Da escassez. But in the time of need of, o que of nós fazemos? Famine, what do we do? Culpamos a Deus. We blame God. Por que Deus? We say, Why, God? Por que tu permites que isso está acontecendo comigo? Why are you this to to me? No mundo inteiro as pessoas fazem isso, irmãos. In the whole world, people do this. As pessoas adoram outros deuses. Worship other gods. Adoram imagens. They worship as pessoas adoram dinheiro mergulho na prostituição, no adultério they dive in prostitution, e, adultery. então quando vêm os problemas And then when problems come, quando vêm as calamidades when calamities come, ele diz, Deus não se importa conosco they say, God doesn't care about us. irmãos, a Bíblia diz Deus diz assim, eu honro aos que me honram você crê nisso? Do you believe this? você entende isso? Do you understand this? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele Deus tem compromisso com aqueles que Deus é um Deus de aliança. God is a God of covenant. Você entende isso? Deus this? tem uma aliança com aqueles que têm uma aliança com Ele. É uma him. promessa. It's a promise. Você. É guiado por Deus em pastos verdejantes. Led by green Mas também você é guiado por Deus no vale da sombra da morte. Also led by God the of the of death. Ele é um Deus que está de olho em você. E ainda que os seus inimigos se levantem contra você. And even if your rise up you, se o Senhor é o seu Deus. The Lord is your God, ele permite que uma mesa seja posta. Diante dele na presença dos seus inimigos. In But Mas não quer dizer que você não tenha inimigos. Vocês acham que o pastor Lamarck é amado e adorado por todos? Is loved by all? Vocês acham que o brother John é amado por todos? Claro que não. Claro que não. Eu poderia trazer uma lista de pessoas que não querem nem me ver. Nem a minha foto. Not even a picture of me. Eu não posso fazer com que todos me amem. Mas Jesus disse, por causa de mim. Jesus said, of me, vocês serão odiados das nações. You shall be hated by As pessoas te amam. People love you, enquanto você está fazendo tudo que elas querem passando a mão na cabeça. While you're doing they want and their O dia que você diz não, But the day you say no, acabou a amizade. Then the is over. É ou não é verdade? Isn't that true? Infelizmente ou felizmente eu não sei. Unfortunately or I don't know. O que eu quero que você entenda, what I want you to understand, é que Deus é a nossa fonte. Is that God is our source. Deus não pode ser culpado pelos nossos problemas. God cannot be blamed for our problems. Porque se Deus é o seu Deus. If God is your God, no dia da fartura. Then in the day of se você aprendeu a viver em fartura. If you to live in você saberá viver no dia da escassez. Porque ele te guiará he com a sua mão. mão. Paulo era guiado pela sua mão veja o que hand. aconteceu aqui irmãos Deus levantou a igreja mais pobre rose the em outro lugar place para enviar uma oferta para a vida de Paulo não fique com medo, irmãos. Don't be afraid, Não tenha brother. medo da fome. Don't be of Porque hunger. Deus levanta. Because God raises up. Deus levantou os corvos para alimentarem Elias. God raised up ravens to feed El Elijah. Porque <laughs> tá certo, Lighto. Porque na realidade, se você pensar, os corvos comiam carne. Because if you think about it, ravens ate meat. Mas eles traziam a carne para Elias. Esse é um milagre de Deus, this irmãos. a God, Depois Deus levantou uma viúva para sustentar o profeta. And a to to, to Que maravilha! E por que você tá com medo? And why are you Por que você tá ansioso? Por que você está com esse problema no seu coração? Não fique assim que você vai ficar doente do coração. Don't do that or you're going to be Sick in your heart. Deus é o que provê para nós, God is who for us. irmãos, Brother. preste bem atenção, Brother, close Deus, God. Ele trabalha na nossa vida. God works in our lives. Ele nos ensina. He teaches us. O que Ele quer que nós façamos em tempos de abundância? What does He want us to do in times of abundance? Que nós sejamos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. That we might be instruments of God in the lives of other people. Como pastor? How pastor? Abençoando outras pessoas, irmãos. Blessing other people. Abençoando os que estão passando necessidades. Blessing those who are going through need. Você é ou não é, instrumento de, você, ou você não é um instrumento de Deus? Muitos têm a mão sempre aberta para receber. Mas a mão sempre bem fechada para dar. O que nós precisamos é abrir o nosso coração. O que nós que fazer é abrir nossos corações. Pastor, mas eu sou uma pessoa que abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a glória seja dEle. Que a glória seja dEle. A Bíblia diz em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. The, Bible says in Throw your bread upon the waters. Que depois de muitos dias que vai acontecer? And after many days, what's happen? você o encontrará. You will find Olha it que coisa maravilhosa. Look how wonderful. Quem lança pão hoje, de depois de muitos dias vai encontrar. Will find it after many Mas não days. não espere comer desse pão que você lançou hoje. But a vida inteira Lance o pão hoje Throw the bread out today. Lance o pão amanhã Throw it out Ele diz, reparte com quatro e ainda com com 5 ou com 7, então me memória. Share with five or six or seven. É, é o que Deus espera de nós. That's what God expects from us. Um outro aspecto que Deus faz para cuidar de nós. Another aspect of what God does to take care of us. É quando ele nos avisa aquilo que está para acontecer. when he warns us what's gonna happen. Deus, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus profetas. The irmãos. Bible says God doesn't do anything without first revealing it to his prophets. Então tudo que está acontecendo hoje já foi revelado. So everything that's happening today has already been revealed O que vai acontecer amanhã está sendo revelado hoje. Olha quando nós olhamos para José do Egito. Ele foi lançado na prisão. He was cast into prison. Ele foi vendido como escravo. He was sold as a slave. Ele foi arrancado do meio da sua família, de perto do seu pai. He was torn out from among his family, from being close to his dad. Ele já havia perdido a sua mãe. He had already lost his mother. Tudo parecia uma grande injustiça. To be E o que Deus estava fazendo? And what was God doing? Deus estava preparando o futuro. God was his e nós às vezes não aceitamos. And sometimes we don't accept e, não, e nos revoltamos contra Deus. And we get God. Ele foi para um país estranho. He went to a foreign land. Para uma língua estranha. To a foreign tongue. Viver como escravo. To live as a slave. Mas Deus o levantou. But God rose him up. E Deus deu sonhos ao faraó. And God gave dreams to the Pharisees. Deus deu um dom a José. And God a gift to Joseph, o dom para interpretar os sonhos de Deus. E o sonho do faraó foi sete anos de fartura and e sete anos de fome. E José então trouxe uma palavra and de sabedoria. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra, irmãos? Qual word, Construamos cidades celeiros. Let's build city of storehouses. E durante os tempos de fartura vamos armazenar os grãos para que quando chegue os sete anos de fome so that when there are years of famine, tenhamos suficiente olha que palavra de sabedoria Look at this word of irmãos, quando Deus usa os seus servos é para abençoar It's to bless. foi nesse momento que Deus levantou José It was at this time that God rose up irmãos, é muito importante nós entendermos o que Deus está fazendo Brothers, it's important we understand what God is doing. Porque no versículo 19 de Filipenses 4. Because in verse 19 of Philippians 4. Diz, o meu Deus. Says, my God. Eu pergunto, você pode chamar Deus de seu Deus? can you call God your God? O que que Deus vai fazer? What is God going to do? O meu Deus segundo as suas riquezas. But my God shall supply all your needs according to His riches. Como que são as riquezas de Deus? São limitadas? Are they Deus não tem o suficiente para todos? Ou oh, não, everyone? Deus abençoa aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país oh. abençoado. No, God in the US, the US is a irmãos, quem é abençoado é abençoado em qualquer lugar. Brothers, those who are blessed are blessed anywhere. Você crê nisso? Do you this? O Egito não era um país abençoado, não, irmãos. O Egito não era um país abençoado. Mas sabe por que o Egito foi abençoado? You know Porque havia um servo de Deus naquele lugar. There was a servant of God in that place. Olha a diferença. <risos> Quando você vai para um lugar pensando que o lugar é abençoado, mas se você não estiver debaixo da cobertura de Deus, da bênção de Deus, não vai adiantar nada. There will be no point. Mas se você tiver a bênção de Deus, blessing, você pode ir para qualquer lugar que Deus esteja te levando. No mínimo, você será abençoado. Least, e no máximo, pastor, And what about at the a nação inteira será abençoada por the, sua causa. The most, the e não tenha pressa. Don't be, don't be Levou pelo menos 13 anos para José do Egito ser levantado como segunda pessoa do faraó. É. às vezes nós começamos a caminhada com Deus hoje, e diz, cadê a mensagem do pastor que não se cumpre na minha vida? Sometimes, you fulfilled Comecei, a, comecei ó, já tem um ano que eu sou crente. Look, I've been a believer for a whole year. Ah, eu estou sendo fiel no meu dízimo já faz um mês. I've been faithful in my tithe. It's been a whole month. <laughs> e nada. And nothing. Lança o teu pão sobre as águas. Cast your bread on the waters. De graça recebestes, de graça dai. Freely you have received, freely give. Abençoe. Bless. Não se preocupe. Don't worry. Deixe Deus cuidar. Let God take care of it. Dos outros através de você. Take care of other Não é uma bênção? You. Isn't it a blessing? Sabe qual é uma das maiores promessas que Deus fez para Israel? You know one of the greatest promises God made to Israel? Tu emprestarás, porém tu não tomarás emprestado. You shall you shall lend, but you shall not have any need to borrow. Mas tem gente que acha que isso é uma maldição. people think that that's a curse. <laughs> ah, mas eu, toda vez esse irmão vem me pedir dinheiro emprestado. Oh, mas my, my brothers me always asking me for to borrow money. Oh my god. Tu emprestarás, porém tu não tomarás emprestado. Lend, Se você vai emprestar, porque tem, irmão. If you're gonna lend it, it's you have it. Ah, Pastor, estou vendendo um dos meus carros porque oh. dá um problema sério. Pastor, problem. Depois que eu comprei essa caminhonete é um problema. Todo mundo, todos os irmãos da igreja querem minha caminhonete emprestada. Depois que eu comprei esse grande. na igreja comprar o é, isso é um problema, né? That's a big problem, huh? É um grande problema, né, irmão? a big problem. Às vezes nós pensamos que é. Sometimes we think it is. Pastor, minha casa é muito grande. Pastor, my house is too big. Acabamos de mudar, pastor, para nossa casa. We just moved pastor, to our house. O pastor já pediu para ficar hospedado lá no quarto de hóspedes. And the é o meu Deus, segundo as suas riquezas, my God, to his riches, Ele suprirá todas. Diga comigo todas. He will He will all. Say with me, all. Todas, outra all. vez, todas. All. Diga as minhas, todas as minhas necessidades. All Diga. my needs. Say, all, Say my all, needs. My needs. all my needs. Você crê nisso? Do you believe this? Qual é a sua necessidade? What is your need? Não existe necessidade grande ou pequena para Deus, irmãos. Deus supre todas as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade emocional? Ai, pastor. Neita. Neita. Você acredita, pastor, que o Neita não foi na minha casa? Você acredita que o Neita não Yeah, I get to translate. Is getting good, isn't it? Deus supre as necessidades financeiras. God supplies financial needs. Físicas? Physical needs. Emocionais. Emotional. Todo tipo de necessidade. Every type of need. Nós nós temos que dizer a ele. But we have to tell him. Nós temos que Abrir o nosso coração. We sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Open your to Peter, chapter 5, verse 6. E aí nós vamos fechar com esse texto. And we're gonna end it with this text. 1 Pedro. First Peter, capítulo 5. Verse 5 versículo 5, 6. Preste atenção no que diz esse texto. Pay attention to what this text says. Esse texto diz assim. This verse says this. Dá um tempinho só para o meu intérprete achar aqui o texto. Esse mesmo. Diz assim: Humilhai-vos, pois. Preste atenção, irmãos. Humilhai-vos, pois. Onde? Debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Preste, preste atenção nisso, Põe em inglês, por favor, ok? Pay attention to I, this here. You can read now. 1 Peter 6. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Aonde que é para nós nos humilharmos, irmãos? So, where should we humble ourselves? Debaixo de onde? Under under where? Debaixo da mão do pastor, é isso? Under the hand of the pastor, is that what it says? Não. Não. Debaixo da mão de Deus. Under the mighty hand of God. Então isso quer dizer que Deus também humilha? So this means that God also humbles Himself. A Bíblia diz lá em 1 Samuel. The Bible says there in 1 Samuel. Quando Ana teve Samuel, ela cantou ao Senhor. When Hannah had Samuel, ela sang to the Lord. Ela, diz, ela, cantou, ela disse assim, o Senhor é quem exalta, o Senhor é quem humilha. Said, the Lord exalts, and the Lord então, Pedro dizendo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, so Peter está dizendo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Com qual propósito? With what Para que no tempo dele, so time, ele faça o quê? Ele mesmo nos he, exalte. He himself will exalt us. Agora, como nós devemos fazer isso? Como é que nós nos humilhamos diante Now, de Deus? Verse 7 responds. O versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Verse says, Casting all your care upon him. Então isso quer dizer que quando nós estamos em uma situação de ansiedade e Deus está querendo nos humilhar. When we are in a situation of anxiety, God is wanting to humble us. Coloque a sua mão aqui assim, por favor. Place your hand here. Força, força. com força. Olha, eu estou querendo levantar. Ele está apertando e eu quero levantar. Look, I, I'm wanting to stand up. He's pressing down. I want to stand up. É difícil. It's hard. Isso representa o que muitas vezes Deus está querendo fazer com a gente. a Seria muito mais fácil a gente relaxar e abaixar logo. a gente fica tentando levantar. Quanto mais a gente tenta levantar, mais ansioso a gente fica. And the more we try to stand up, the more anxiety we have. É melhor se render logo. It's better to surrender. Porque quando nós nos rendemos, o Senhor mesmo nos levanta. E agora não precisa se fazer força. Onde está a sua ansiedade? Where Conforme-se com aquilo que Deus está trazendo sobre você. To that God is Imagine to you. José indo para o Egito, irmãos. Imagine Joseph going to Egypt. Mas eu não me conformo, Senhor. But I just conform to this, Eu Lord. sonhei. I dreamt que os feixes dos meus irmãos se curvavam diante de mim. Agora eu sou um escravo. I dreamt even my brothers bowed down before me, but now I'm a slave. Eu sonhei que onze estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de mim. I dreamt that 11 stars, and the sun and the moon bow down before me. Não, Senhor. No, Lord. Eu não vou para o Egito. I'm not going to Egypt. Eu vou fugir. I'm gonna run away. Você sabia que às vezes a melhor maneira de Deus nos submeter, nos tornando escravos? Did you know the best way for God to make us by making Que às vezes deixando a gente livre a gente não Because sometimes when he lets us be free, we won't go. Então às vezes a maneira de Deus nos humilhar é deixar passar a necessidade financeira. So sometimes the best way for God to humble us is let us go through que eu, financial a hora need. que eu tenho um dinheirinho, the time I have a little bit of money, eu saio pisando em todo mundo. Then I start stepping on everyone else. Hum. fora. Get out of here. Quero mais saber de você não, viu? não you know? Fica longe. Stay far away. Porque agora tenho outros amigos. I have other não. No. Não faça isso. Don't do this. Eu não preciso de você. I don't need you. Já viu marido e mulher falando isso um para o outro? Já viu já viu Eu já vi Who, Eu seen já vi demais. Oh, porque eu agora tenho o meu próprio trabalho, eu tenho o meu próprio dinheiro. Agora eu tenho my meu próprio trabalho e own meu próprio dinheiro. Você agora vai comer o pão que o diabo amassou. Agora você vai comer o pão que o diabo amassou. O com o K e D. Ok, obrigado. Baked. <laughs> Baked. É <Whatever>. um <laughs> yeah. I Não sei. Olha só, irmãos. Olha isso, irmãos. A maneira de se humilhar é lançando sobre ele, sobre Deus, a nossa ansiedade. The way to humble yourself is casting upon God our cares. Porque é Ele, diga comigo, é Ele. Because He's the one, it's He. Deus. It's God. Quem cuida de nós? Who takes care of us? Ele é quem cuida de nós. Você crê nessa palavra? Aí Pedro fecha no versículo 8, Peter 8 dizendo: "sede sóbrios e vigiai". Saying, "Be, sober, be watchful. Porque o diabo, ele vive onde? Zzz, como um besouro, Zzz, né? No, like como um leão. No, like a lion. Só esperando uma oportunidade. Just waiting enough for an opportunity. aquela ansiedade. To cast that anxiety upon. E o pastor pregou you. que você falasse com Deus e cadê até agora nada? Look, the pastor told you to talk to God and now you have received nothing. Como é que é? How's that happening? Vai continuar com essa cara de paz aí? You're é? gonna keep holding that face that peaceful face? Não adianta nada. There's no point. Não vai acontecer nada. Se é o diabo falando. That's the devil o que a gente faz com o diabo, irmãos? Para trás de mim, Satanás, fora daqui. Me, Satan. Get por, out of here. por quê? Why? Porque Deus nos deu autoridade espiritual para isso. God gave for this. Você quer aprender a viver na fartura e na necessidade? necessidade? Faça de Deus a sua fonte. Then make God your no dia da angústia, anxiety, Ele estará com você. He'll be with you. No dia da fartura, Ele estará com você. He'll be with you. Você pensa que tem rico que não tem ansiedade? Você pensa que tem rico que te, que você pensa que existem pessoas ricas que que estão com plena paz porque são ricos. You think there are rich people who are full of peace because they're rich? Não. No. Saber viver na fartura. Knowing how to live in abundance. É viver em paz. Is living in peace. Certo de que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. When we're certain we're doing what God desires. Com aquilo que Ele deu para nós. With what He gave to us. Vamos ficar em pé. Let's stand up. E vamos orar ao Senhor. Let's pray to the Lord. Muito obrigado, Senhor. Thank you so much, Lord. Pela tua palavra. For your word. Ensina-nos, Senhor, a viver tanto em abundância como em necessidade. Deus, nós queremos dizer como Paulo, nós queremos dizer. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Me. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amen. Adore ao Senhor. Louvado seja Deus.